mais importante, antes de mais nada, não tem spoiler, pode ler. Pode ler, não. Pode assistir. Camisa temática delirante em homenagem ao orfanato da senhorita Pelegrini para crianças peculiares. Três, vou falar logo dos três. O terceiro volume é Biblioteca das Almas. Eu fiz vídeo sobre o primeiro, não fiz vídeo sobre o segundo, que é... esqueci o nome do segundo. Cidade dos Etéreos. Biblioteca das Almas. Será que dá pra ver? Tô uma dúvida, porque eu não tô vendo como é que a máquina tá focando. A tradução, Fernando Carvalho, que traduziu o segundo volume também. O primeiro volume é uma outra pessoa, uma tradutora, se não me engano, que fez. Eu gostei mais do primeiro e do segundo, inclusive no serviu no trabalho editorial. Tem alguma coisa na linguagem do terceiro que não me agradou muito. Não é da tradução, porque eu não senti isso na tradução do segundo. Então, não sei o que aconteceu no Pode ser implicância minha também, pode ser que o texto, da, o texto do autor do Hanson Higgs estivesse mais esquisito. Me causou um pequeno desconforto em alguns momentos, mas nada que atrapalhe o, o livro. Eu gostei, vale a pena ler os três livros. Os personagens são interessantes, é uma história bem século XXI, não chega a ser uma coisa assim século 22, mas é uma coisa que encaixa bem nos nossos tempos, não tem um peso de preconceito racial, étnico, não tem nem especificismo na história, tem um personagem cachorro, que... Enfim, vale a pena ler o livro. O Hanson Higgs conclui bem a trama. Tem, você sente um pouquinho também essa pasteurização característica do mercado editorial, ah, vamos mexer um pouquinho aqui, vamos mexer um pouquinho ali para ficar mais pop. Só que não chega a ficar artificial. Tem uma coisinha só no livro. Um... Isso não é spoiler. Umas cabeças falantes que eu acho que não encaixa muito bem naquele universo mítico que o Hanson Higgs inventou. Você vai chegar lá, você vai ver. Mas também não incomoda porque não interfere na trama. Não... Só fala assim, gente, que onde viu isso? <risos> Ele explica o mundo peculiar todinho esclarece as coisas tem uma coisa legal na história que também tem um vídeo que está sendo essa semana você já eu vou colocar o link para ele aqui sobre o Mr. He, Mr. Hyde e Dr. Jekyll que na verdade é o contrário Dr. Jekyll e Mr. Hyde você vem, vem assistindo a história pela ótica do grupo que estava que tá desde o começo do do livro e ele não tem uma visão completa da história dos etéreos e dos peculiares quando você chega nesse terceiro livro você acaba entrando em contato com outras duas ou três na verdade versões do que aconteceu para produzir todo esse mundo que você está acompanhando há três volumes e é legal isso, eu gosto dessa de mexer com a nossa percepção com a nossa ideia de que a ah, gente entende tudo a gente geralmente não entendeu tudo sempre tem alguma outra coisa para ver e sempre tem um outro ponto de vista tem gente que não concorda com a nossa interpretação dos fatos então tem várias interpretações dos fatos que acabam criando várias histórias que você você no caso do das crianças peculiares do da senhorita pellegrini você vai saber sim vai ter uma boa noção não é um livro aberto não é uma história aberta ela se conclui bem se define bem tem até um certo maniqueísmozinho num dos personagens, que é, é meio mal demais. Eu preferia que não tivesse um personagem tão sintetizado do mal, não vou dizer qual é. Não é muito óbvio. Dá pra você sacar, mas não é muito óbvio. Não gosto muito desse maniqueísmo, como eu comentei no vídeo sobre o Dr. Jack, o Mr. Hyde. Mas tá lá, é uma coisa, é um senso comum, todo mundo acha que existem existe bem e mal, existe uma ideia de que o livro A História para Adolescente até uma certa idade precisa de ter essa noção, né? para criança, a criança precisa ter essa noção de bem e mal para saber separar isso dentro dela e seria uma coisa mais para adulto, mas também não acho que o Afanato da Senhorita Peregrini seja uma história para criança com 11 anos de idade é meio pesado para isso, quem já leu o primeiro sabe que seria mais para os 14 anos mas vai muito também, né? Tem gente de 20 que não vai querer ler. Gosto bastante da superação dos personagens, da escala de aprendizado desses personagens. Não é iverossímil, eles vão crescendo em poder, crescendo em maturidade, de uma forma bem natural. Enfim, cara, vale muito a história. Eu fiz um textinho também, vou colocar o link no meu blog pessoal. Recomendo a leitura. Não precisa ler os três antes de estrear o filme, mas é bom saber que vai ser um filme do Orfanato Solita Peregrini para Crianças Peculiares, agora no começo, no final desse ano ainda. 2016, não sei quando você está vendo esse vídeo. Se já saiu, de repente já está no Netflix, vai lá que vale a pena assistir. Quer dizer, vale a pena assistir? Não sei se vale, né? O livro vale a pena, o filme não sei, tem uma impressão. Vamos deixar o filme aparecer, a gente faz um vídeo sobre o filme, tá? É isso, espero que ajude você a decidir se vai ler os três livros, porque é sempre bom você saber como é que termina uma trilogia, uma, uma, trilogia, uma saga, para saber se vale a pena ler, né? O Orfanato do do Peregrino, vale a pena ler os três, seja você adolescente ou não. Tem um clima meio sombrio, meio de terror, se você não leu nenhum deles ainda, principalmente primeiro vai te assustar um bocado no começo, depois você começa a se ambientar aquele mundo, não deve te assustar mais tanto quanto antes, e não tem essa pegada de terror, é mais uma pegada de fantasia. Ah, tem uns espaços, tem umas criações de fantasia bem legais nesse terceiro livro. Ele é um pouco claustrofóbico, porque uma grande parte dele passa num lugar claustrofóbico, uma, uma região, um mundo, você vai ver. Claustrofóbico dá uma sensação meio de prisão assim, mas é bom, isso é muito bom no livro. Não posso deixar de falar nisso. Tá aí, falei. Tem os personagens bons também. Eu vou.. Ver esse vídeo vou ficar terminando ele. Tem um, um, um personagem, como é que eu posso falar dele assim, ele me lembra a morte, não a morte, eu lembro o Caronte, você vai ver, tem um personagem bem interessante, a maioria dos personagens não é monodimensional, a maioria dos personagens tem muitas dimensões e você vai descobrindo, você vai se perguntando, esse cara é bom ou é mal, esse cara é bom ou é mal, então apesar de ter lá aquele personagemzinho mais maniqueístazinho, a média dos personagens é bem legal, é bem rica sabe gosto gosto muito disso na história de não limitar a nossa não subestimar a nossa experiência de vida nos apresentando as pessoas em tudo muito bonzinho tudo muito mauzão, tudo muito bonzinho, tudo muito mauzão. não é bem vários tons de cinza né e não tem ninguém realmente bom assim todo mundo é capaz de uma pequena maldade né? de vez em quando um pequeno egoísmo tem um romancezinho também na história não fica um romance meloso. Também não fica um romance forçado. Tô falando do livro agora e que eu acho que gostei mais do que quando eu li. Espero que o vídeo seja útil para você, para alguém que você conhece. Espero que você curta. E tchau, tchau. Alto risco de acabar a bateria da máquina e do gravador enquanto eu faço esse vídeo. Delirio e Deleite merece um vídeo, né? Mr. Jekyll e Sr. Hyde. Olha. Dr. J... Uh, caralho. Tem coisas que eu gosto mais no final de divergente do que no final de... Jogos vorazes.